Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Active Citizen, eu participei da primeira turma, foi super enriquecedor os três dias de aprendizagem, as dinâmicas são absolutamente é, reveladoras, é, é um processo bem bacana de quem já trabalha com o projeto poder endereçar é, os seus conhecimentos para a área social. Eu achei uma experiência incrível, são três dias de muita aprendizagem e eu super recomendo, participem. Tem duas turmas abertas agora para fevereiro e março, então super recomendo, participem!